Quanto tempo... Eu lembro que tinha muita coisa ainda de Petrópolis ainda. Hoje já vi para São seis Paulo. Meses. Os primeiros seis é, meses foram não. gravar. Eles gravaram 15 episódios com a gente. primeiro não, 10. Tá falando de sim. morar ou de gravar? Morar e gravar. Vocês gravavam os dois. Ah, não. Não. Uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Morar foi. É, foi no meio de 2000. Do... A, gente, a gente gravou os, esses primeiros não, episódios. Gravar. Então, a gente gravou em Petrópolis. A gente gravou 15 episódios pequenininhos, vinhetas de um minuto. Que eles iam pra lá gravar com a gente. E aí eles falaram assim, ó, se a audiência curtir, uhum. aí vocês vêm pra cá pra gravar aqui. Tá. E aí a gente fez esses 15 episódios que passavam dentro do programa Jumbo. Explodiu. E explodiu, cara. E aí a Caramba, gente começou louco, a fazer, aí no meio de 2000, a gente... eles alugaram uma casa pra gente no Alto da Lapa. E a de gente começou também. a fazer as gravações. Na verdade, na primeira vez foi de hotel. A gente é, ficava no é, hotel, um encanto. mas tinha essa Eu casa. casa para gravar. gravar, pra gravar. Que de Aí a gente <risos> gravou ali esses, os primeiros episódios <risos> do programa, Hermes que os primeiros eram 15 minutos, né? Eram 15 minutos. E eram... eram... Depois do de João Gordo. Depois do de João Gordo. Uhum. E aí a gente ficava no hotel. Depois, quando a gente foi fazer em 2001, a gente já começou a ficar 15 dias nessa casa. Morava eu lá. Morava nessa casa durante 15 dias e gravava nessa casa. Não Quer dizer, trabalho escravo, vamos imagina combinar? Imagina então, uma tinha 20 né? anos de idade. Mas é, é trabalho escravo, Não, a gente mil reais cada um. Mas é, é. trabalho escravo. Caramba, é. mil reais. É escravo, é. mil reais. É. E Porque você mudei. bota o um grupo pra morar numa casa... Não, e o contrato... Não. Entendeu? Você trabalha 24 horas. Eu não, não, e o contrato... E o contrato dizia que eles tinham que arcar com alimentação <risos> e hospedagem no período que a gente estivesse uhum. gravando. Lógico. Eu lembro eu que noção. eu mostrei o contrato pro meu avô, logo quando eu fui assinar, eu falei assim: vô, aqui, eu queria que você, você desse acha? uma olhada ele falou assim: ó. Filipão, seguinte. Tá sendo enrabado. <risos> <risos> <risos> Mas o, o negócio o de vô, ser enrabado. O vô já ficou esperto. Ó, a sobrancelha velho. grossa era foda, mano. É, o ele o era foda. Ficou Bigode na testa. É, ele. Filipão tá sendo enrabado. Mas tu tá sabendo agora. Uhum. Quando tá sendo enrabado, o importante é estar tá sabendo. Exatamente. É, por... <risos> não, Exato, porque tu tiver consciência. Exatamente. Tu não é porra nenhuma agora, cara. Assina Exato. essa merda e tenta a tua vida. Depois tu processa esses porra aí. esse <risos> porra de volta. <risos> Vai, tá bom. E era muito divertido. Porque você sabe? morar e trabalhar no mesmo lugar é... Não, é mas era isso. zoeira total. É, é meio camisa boliviana. Ah, não, você eu é acho. começa, é, é, né, velho? Por isso fala. que eu não tenho sentimento de nostalgia... É. Como falar assim, ai! Tem uns ex-VJs, tem grupo e o cara romântico. Ai, a gente vi o melhor momento da minha vida! Mano, foi legal. Sim, eu gosto sim. de tudo que eu produzi lá. Mas saudade eu não tenho. Minha vida é muito melhor hoje em dia. É. Eu tinha uma vida ordinária naquela época. <risos> Porra, era, cara. A gente ficava. A gente Olha, arrasa, então... tinha que morar junto, porque a gente não tinha dinheiro pra eu, morar junto. Quanto salada? tempo vocês moraram junto e gravaram, Bruno? Então, eu posso falar isso de uma maneira mas vocês separada. Já. Porque assim, os quatro ficavam, moraram durante uns. Três anos juntos, cara, mudando de casa isso mais tudo. Mais até Mas depois, até, né? Depois ainda então, continuou. no meu caso, eu já fui esperançoso. Eu achei que o negócio ia virar pra caralho. E, e em, 2000, eu, em 2000, eu casei com a minha primeira esposa e vim morar em São Paulo já. Foda-se. Caralho, caralho assim, meu. Eu sei que a mulher bicho, tá vendendo caralho, droga. Não, assim... Não, é tipo assim, caralho, tu tem certeza a disso gente mesmo? Ganhava, a gente ganhava mil reais por mês cada um. Aí eu aluguei o aluguel da casa ano. que eu aluguei... Mesmo igual. Mesmo era igual. era 500 reais. Metade ia embora. Metade ia embora já. E, cara, foi maluquice. Eu vim primeiro com a minha primeira esposa. E o <risos> Filipinho, Marco, Adriano e Fausto, eles ficavam indo e voltando para Petrópolis. E depois, quando eles mudaram para cá... 2000 e... 2001... Do... Final de 2001. Final é. de 2001, é. eles vinham para cá e eles alugaram uma casa para os quatro morar juntos. Eles rachavam despesa, as despesas. Rachavam as despesas. A gente é. alugou a casa... Do câmera da, do, do programa. Era o João Rossi. A família dele tinha uma casa no Sumaré, do outro lado da Avenida da Sumaré. A gente usou pra uma gravação, que aquele legal, Hermes Renato cara. da Pensão. É. Aí eu. Pô, essa casa <risos> aqui é grande. Eu com ácaro pra caralho, mas porra. Mas tava para alugar. Cabe todo mundo. Né? Tava pra alugar, a tava casa, parada E cara. o preço deve ser bom, vocês vão rachar aí. Ah, aí eu porra. fui, desenrola, ele falou assim: não, vamos fazer. Eu lembro que o aluguel era tipo coisa de 1.500 reais, uma casa no Sumaré, uma gigante. Pra cara, dividir em quatro, velho. Aí porra. deu. Então. Aí, deu, aí veio até o Huawei um período. Ah, <risos> ele ficava nessa casa. É mesmo? Aí ele ficava, quando ele vinha gravar, ele ficava lá. Ele que ficava caralho, lá. Pouquinha infraestrutura tipo que até. Cheio de iMac e ó, no cu de vocês. Exatamente. É, é mas qual a diferença? É isso aí. Rapaz, eu... Passava uma eu, imagem de... Eu ouvi de um produtor, dono de uma produtora uma vez, que ele foi numa palestra de um diretor da MTV, que não é o Mantovani, vou falar aqui. Porque pode parecer que seja um deles, mas o Mantovani não é. Esse diretor falou assim, e o Hermes, o cara te perguntaram na palestra, e o Hermes e Renato, como é que é? Ele falou assim, ah, o Hermes e Renato são brilhantes. Você joga seis pizzas de da porta e eles produzem uma temporada de roteiro. Caralho. É isso aí. Eu falei, essa eu não sabia o cara não, não teve nem vergonha de falar essa, essa porra, sabia cara. Não. Eu sei quem é, eu acho. Eu falei assim, o cara não teve vergonha não teve de falar? Não teve vergonha, não teve Aí vergonha. ele falou assim, não, cara, o que me deixou mais em choque foi isso, porque ficou um clima ruim na palestra. Teu avô acertou. Nossa, com certeza, porra, macaco velho, né, mano? Acertou pra caralho. O macaco velho, mas ele falou assim, porra, tu não tem ele falou assim mesmo, tu não é porra nenhuma hoje em dia. Não é? Assina essa morra É lógico, mano. começa! Depois você é, é né? mas, mas foi bom, porque a gente tinha 19, 20 anos de idade. É que eu falo. Isso é? Normal. Então, ok, passar por esses perrengues. 19, 20 dormia numa Kombi o fim de semana em Campos é do Jordão, cara. Pois é. Só pra passar. Passando poder estar. frio, com é. a Kombi da rádio e só pra trabalhar. Eu fui dormir numa cama depois de 4 anos de São Paulo. Quatro. 4 anos. Eu dormia no chão. Aí eu punha, Caralho, jo... era um período que eu pu... Pu... É, punha papelão, nesse... a gente baixou ah. esse colchão. Ah, tá, tá. Só no meu quarto ano de São Paulo, que a gente lançou o Massacre, a gente começou a fazer show, eu falei assim, opa, tem uma rebarba aqui agora. Agora eu tá começo... sobrando é, um troco, é. Aí comprei uma cama box. Caralho, quatro anos, é, irmão. É, no chão. É. Porra. Eles moraram juntos durante quatro anos, então. Foi mais, porque depois ainda foram mais dois anos. Eu só fui morar sozinho mesmo, sem dividir a, a casa com ninguém. Acho que foi 2009. Tá, 2009. É, nossa. porque até 2009 ainda ficou eu e Marco dividindo uma casa na, ali na rua em 1990. Aquela casa ali, meu irmão, puta que pariu. Aquela ali, se tem a casa história. falasse, né?